Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago para vocês um passo a passo de como fazer sabão caseiro. Sabão caseiro a minha mãe já faz há muito tempo, muito legal mesmo. Tanto vai ajudar você economizar uma grana, como também você vai ajudar o meio ambiente. Sabe aquele óleo que você faz fritura e sempre joga no lixo? Isso tudo vai para o meio ambiente. Aqui em casa a gente junta tudo em um vasilame, pega uma peneirinha, coa esse, esse, esse óleo para não guardar nenhuma impureza e depois a gente transforma esse óleo caseiro de fritura, gente, em sabão. Sabão em barra para lavar louça e etc. Né? Aqui, gente, vou passar uma receita bem facinha hoje para todos vocês que queiram fazer vai ser muito rápido vou mostrar aqui os ingredientes lembrando muito importante que use óculos máscara e luva para você se proteger lembrando também faça com calma porque se você fizer com calma em um ambiente com segurança esse óleo não vai virar então você não vai ter nenhum risco tá bom então vamos lá para o passo a passo e para os ingredientes lembrando eu hoje vou trabalhar com esse bastão, que eu vou mexer nesse balde aqui, ó. Mas se você tiver uma batedeira aí antiga e quiser usar, você pode pegar uma bacia dessa aqui, ó. Lembrando, ela tem que ser uma bacia aonde possa correr a batedeira e você pode bater também essa batedeira, tá bom? Ou bater na bacia com a batedeira. Mas eu hoje não vou usar. Nem a bacia, nem a batedeira, porque eu quero mostrar com um bastãozinho para poder todo mundo poder fazer. Lembrando, com a batedeira, cerca de 15 minutos. Com o bastão, uma, uns 30 minutos vai ficar legal. Para os ingredientes, 5 litros de óleo, 1 litro de soda cáustica em líquido. Também temos um copinho descartável de... Detergente, pode ser qualquer detergente, qualquer marca. Eu estou usando isso aqui porque era o que eu tinha aqui em casa. Aqui é 180 ml. Aqui nós temos mais um copinho de sabão em pó, gente. O mesmo tamanho. Agora aqui, ó. Nós vamos com cuidado despejar a soda. Muito cuidado. Sempre com a soda do lado oposto. Para se espirrar, espirrar para o outro lado, aí. Ó, devagarinho, sem pressa, ó, sem pressa. Se virar de uma vez, ela vai borbulhar, então devagarinho. Agora tampou de novo aqui, ó. Agora nós vamos pôr o detergente. E pro último, o sabão em pó, gente. E agora é só mexer. Cerca de 30 minutos, gente. Pois então, meus amigos, colocamos todos os ingredientes no balde e com esse bastão aí que eu falei, nós mexemos 30 minutos, que seria o suficiente nesse nessa receita a gente não usou o álcool e mais na frente vocês vão ver que com a batedeira e com o álcool é muito rápido que fica consistente aí a gente bateu por 30 minutos e para minha surpresa eu no começo do vídeo estaria muito bom porém a gente como eu falei mexemos os 30 minutos porém esse sabão não ficou consistente a gente colocou nessa travessa aí passou um dia 2 e ficou ainda um pouco líquido. Depois a gente colocou álcool, os 50 ml de álcool, batemos um pouco. Só que ele demorou mais um pouco ainda, um dia mais ainda para poder ficar consistente. E lá no final vocês vão ver que a gente partiu e ele não ficou tão consistente igual o outro. Tem um vídeo anterior a esse, já está postado no canal aonde eu faço a, a onde, onde eu corto esse sabão que eu fiz com a batedeira gente no outro dia após 15 horas para cortar foi um sacrifício ficou show de bola vamos aí seguindo o vídeo vamos lá aqui eu vou precisar de uma bacia uma batedeira ali nós temos 5 litros de óleo óleo de fritura gente aquele óleo de bife linguiça que vai fazendo as frituras, a gente vai armazenando em um tambor aí de 20 litros e ele vai descendo toda aquela sujeirinha para o fundo e em cima fica aquele óleo. Temos ali um litro de soda cáustica, muito cuidado com soda cáustica. Crianças não podem pegar em soda cáustica, viu? Aqui nós temos a bacia que eu falei, aqui nós temos aqui um copo de sabão em pó, outro de detergente, Pode ser qualquer um que você tiver aí, tá bom? Pode ser neutro, qualquer um. E aqui nós temos 50 ml de álcool. Pode ser aquele álcool de posto de gasolina. Esse aqui é o álcool para carro, tá bom? 50 ml. Pois então, meus amigos, vamos aí para a mesma receita. 5 litros de óleo, 1 litro de solda cáustica e um copinho de, 8, de 180 ml de detergente pode ser qualquer marca um copinho de sabão em pó e 50 ml de álcool que eu vou pôr daqui a pouco lembrando esse óleo é óleo reciclado tá limpinho porque a gente põe num balde e fica limpinho olha só em cinco minutos já ficou consistente a gente daria para ficar até sem usar o álcool nessa receita aí porque com a batedeira gente é fantástico é muito rápido porém agora eu vou colocar o álcool 50 ml de álcool gente mas foi rapidamente foi fantástico eu tive que antes dos 15 minutos tive que parar de bater porque a batedeira não aguentava mais senão eu iria queimar a batedeira aí a gente deixou na própria bacia tá em outro vídeo essa receita um vídeo anterior show de bola gente um sabão seguro maravilhoso fácil de fazer Tá bom? Então ficamos por aqui. Vamos ver o resto do vídeo que tem mais explicação com esse sabão. Então, gente, aqui já está legal. A batedeira já não vai mais aguentar a batedeira. Então eu já posso parar aqui, ó. Senão eu vou queimar a batedeira. Olha, ó. Então é isso aqui, ó. Olha só. Bom, vocês viram? que antes de eu terminar de mexer, eu tive que parar, foi rapidinho. Na bacia mesmo, pegou consistência e ficou firme. Porém, esse aqui, eu não coloquei o álcool, nesse aqui, e nem bati na batedeira. E esse aqui não ficou firme, passou o dia todinho e não ficou firme. Depois, a gente colocou o álcool, bateu um pouco só, não bateu bastante, mas bateu um pouco, e ele demorou... Dois dias para ficar firme. Então, gente, é, o álcool, ele ajuda muito para pegar a consistência, para o sabão ficar mais firme. A gente, na batedeira, vocês viram que antes de eu pôr o álcool, já começou a ficar bem firme. Porém, quando você põe o álcool, se você não, é, vocês viram que eu deixei na bacia. Porque quando você põe o álcool, fica difícil de você pôr em uma, em uma travessa. Mas o legal é que você põe em travessa para ficar um sabão um pouco fino. Então aqui, gente, é uma receita boa. A receita desse sabão aqui é o sabão caseiro. Você vai aproveitar o seu óleo de fritura. E, Azé, ah, o produto químico, a soda. Bom, você tem que usar luvas, né? Usar máscara, usar óculos, se possível aquelas para botas para não se machucar. Você vai fazer o sabão, vai esperar... Uns 10 a 15 dias, espera uns 15 dias para uma proteção maior, aonde o efeito da soda vai acabar. A minha mãe ela tem, tem no meu vídeo, no meu dois canal tanto no Zé Maria Lima como no Robo Zé, tem falando sobre sabão. Minha mãe faz sabão líquido e vem há muito tempo fazendo. E até hoje, graças a Deus, não teve nenhum problema. Faça em um lugar arejado que você vai fazer o seu sabão. O importante é que você tire toda a impureza do óleo, a gente põe num um tambor de 20 litros, tampa, com o tempo esse óleo vai descendo a sujeira para o fundo do óleo e depois a gente pega a parte de cima e fica show de bola. O importante é que você pegue ele, se tiver alguma impureza, pega uma peneirinha fina e vá coando. Aqui em casa a gente costuma usar uma peneira de tela de arame. Peneirinha fina, essas peneirinhas que você encontra no, no mercado... Casa de onde vende onde vende panelas, esse intensílio para doméstico, né? Vende concha, panelinhas, vende bastante coisa. Aqui nós temos aqui uma casa do padeiro que vende muito. Essa, essa, então antes de pôr no tambor, a gente pega um funil e já vai pondo esse sabão já coado. Pois então chegamos aí o momento onde o sabão ficou consistente, aquele que a gente fez com o bastão e no balde. E a gente trouxe porque a gente gosta de esclarecer. A gente fez um vídeo e fez dois vídeos com a mesma receita de formas diferentes. Uma ficou muito consistente rapidamente, com 12 horas já estava quase ruim de cortar, assim que ficou muito consistente, e o outro demorou um pouco. Por que, que eu fiz outro vídeo assim para esclarecer? Porque a gente tem um compromisso com nossos inscritos tanto aqui. Como no canal Zé Maria Lima, que são meus dois canais, eu gosto de ser bem transparente e trazer um bom conteúdo para aquelas pessoas que me prestigiam, me seguindo. Então, é assim, gente. Então, vamos aí. Vamos que vamos, né? Olha só, minha gente. Olha quanto sabão. Maravilha, né? Então, show de bola. Então, aqui, gente, você use PIs e também, gente, vocês use máscara, certo? Eu não... Eu coloquei minha máscara aqui... Porque, como eu ia falar com vocês, para a voz ficar melhor. Mas vocês procurem usar uma máscara. Isso é muito legal. Isso aqui, gente, protege muito do pó e também de alguma química. Para não, não cair em seu rosto. Use óculos e IPI. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Ah, se gostou, não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.